eu expliquei que o conceito de competência ele é uma uma derivação da ideia de poder né de poder da ideia de capacidade e, e competência é na verdade a nossa condição nosso poder de, de, de realizar alguma coisa de concretizar alguma coisa. E hoje o papo vai ser justamente sobre essa coisa, sobre o resultado, o produto da aplicação da competência, mas não sozinha a competência, né? tudo que vem antes, os, os conhecimentos, os recursos, as informações as estratégias tudo que a gente comentou nos outros episódios e é que é, faz parte do processo do processo criativo antes de aparecer o produto então é, essa os últimos capítulos a gente come, começou conversando sobre o poder da informação, e o que a gente faz quando a gente vê uma informação sobre uma notícia, é, um, por exemplo, os presidentes se encontram numa reunião, num fórum. Então eu analisei sobre o evento do encontro do, do presidente dos Estados Unidos com o presidente da China e todo esse processo de análise, de contemplação do, dessas informações e análise de estratégias de utilização dessa informação que no caso a gente comentou sobre a o possível efeito nas ações da Vale é, se usado com com método ou seja com conhecimento e com técnica essa informação leva a um produto e esse produto ele é uh, digamos o o acúmulo, uh, o acúmulo de todo um ciclo de injeção de energia que a gente coloca num processo criativo. Então, por exemplo, se você faz um omelete, é, desde o momento que você vai até a geladeira, pega os ingredientes e prepara e, e organiza e é, adianta os, os os instrumentos, tudo isso é injeção de energia num processo que no final você vai é, re retroalimentar quando você comeu o omelete. Então, é, é disso que a gente fala, é disso que eu falo quando eu falo uh, sobre essa natureza do dinheiro, né? a energia ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma, ela se troca e o produto ele é justamente o, a sobreposição desses tipos de recursos, insumos, é, inteligências, informações, habilidades, talentos, que você consegue agregar e compactar, comprimir até um, um, obter um produto, o um omelete, né, desse processo. Mas o significado da palavra produto, o significado original, remete é, ao latim producere, ou produto, que na verdade significa é, levado, é, duto, significa levado, ou conduzido. E pro quer dizer adiante. Então, a palavra produto, na, na verdade, significa aquilo que é levado adiante, aquilo que é entregue, aquilo que é, é, é desenvolvido para frente. E, e esse